Seja cristão ou não, receba no coração! Tem três noites que eu não durmo, padre, sonhando com o mesmo homem. Ele tenta falar comigo, padre, mas eu não entendo nada que ele diz. Tá vindo aí, Faísca? Eu não falei que amanhã não passa. Bem, seu pai. Vamos ver quem é que tem mais poder. Vamos ver quem é que tem mais poder. Desgraça, filho de um cão. Desgraça, ah, filho de um cão. Eu te estou escuro, pessoal. Um taifu.